Nossa, esse cachorro não para de latir. Fala, meus aliados. Mais um vídeo da saga... Mais um vídeo da saga. Mais um vídeo da saga viver de renda. Vídeo número 8 desta saga. 8 porque eu gravei um vídeo número 0. Onde eu estava montando a minha estratégia de investimento. E você pode acompanhar aqui em cima. Ou melhor, vou colocar toda a playlist. São 7 meses seguidos investindo em fundos imobiliários. Não necessariamente significa que eu vou investir em fundos imobiliários para sempre. Mas é o que eu estou fazendo agora. A intenção é alcançar um valor que possa contribuir com a minha aposentadoria e provar que essa parada de investimento funciona mesmo e te protege do futuro incerto para onde o nosso país está caminhando. Mas o Brasil é um país de oportunidades, é um lugar onde o povo dá um jeitinho, famoso jeitinho brasileiro, só contornando as coisas, ô oh, maravilha! Vamos lá, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder os vídeos dessa saga e outros mais. Ativa o sininho para ser notificado quando eu postar um novo vídeo e deixa o like, comenta, compartilha. Deixa aí uma mensagem para quem ainda não assistiu o vídeo e que talvez esteja aí cogitando assistir para saber se vale a pena, né? E se você reclamar, tá bom. Se não tiver reclamação, eu não vou saber onde eu preciso melhorar. Então pode reclamar e a reclamação tá liberada também. Agora prosseguindo, temos aqui a minha seleção. E você vê aqui todos os FIS sofreram queda entre o vídeo anterior e este. NINGUÉM subiu e tivemos aí alguns resultados interessantes Eu marquei os primeiros aí da lista em vermelho Porque são os mais interessantes para mim nesse momento Mas eu tenho que dizer, e na verdade eu sempre digo isso Isso aqui não é só ver números, indicadores Porque os indicadores nos mostram o que já foi e não o que será Olha só, o ABCP11 Fundo de Shopping está com dividend yield de 10%, o P-VP passou de 0,78% para 0,72%. Uma oportunidade incrível, não é mesmo? Sim, só que não. Eu vi notícias aí falando que o fundo estava passando por um problema de dívidas, de multa. Uma dívida monstruosa que pode causar prejuízo para os investidores. Então, se eu entrar aí e ele cair mais... Aí não adianta, né? Aí vamos pro próximo. HGR E11, fundo de lajes. Eu tava mesmo precisando de um fundo de lajes. Esse P/VP de 0,75 é um grande atrativo. Então eu fui pesquisar e eu vi alguns lugares que mostram que esse fundo tá com uma vacância de 20%, mais de 20%. Eu pensei, cara, tem 20% de espaço vazio sem lucrar. O Dividend Yield é de só 8%, então não tá muito atrativo. Porque quando olhamos para o fundo HCTR11, fundo de papel, o Dividend Yield de 16%, eu penso, caraca, tá pagando ainda 1,10 por cota. Tá sendo precificado em torno de R$ reais. o pessoal ainda tá com medo. Não achei ainda uma notícia relevante que fizesse o pessoal estar com esse medo. A não ser, claro, a previsão de queda dos juros... Mas ainda dá para tirar uma boa grana aí. Os juros não vão sair da casa dos dois dígitos em apenas um mês. Isso aí leva tempo. Isso acontece devagar. A não ser que o pessoal saiba de alguma coisa e eu infelizmente não consegui achar. Agora, o HFOF11. Tá aí pagando ainda 10% de dividend yield. P VP de 0.83. Eu tenho somente duas cotas dele. Onde eu paguei em junho R$ 70,85 E em julho... R$ 68,44. Então eu paguei na média R$ 69,65. O fundo anunciou que ia ter uma posição em outros FOFs. Com a queda do IFIX, né, eles planejam ter um lucro após a queda dos juros, que já é esperada para o ano que vem e vai acarretar um provável aumento do IFIX novamente. Essa é a estratégia, aparentemente. Algumas pessoas não gostaram da ideia. De um fundo de fundos investir em outro fundo de fundos. Seria como se pagasse mais taxas. Eu não vejo assim. O que eu vejo é que o meu fundo, o HFOF11, vai lucrar com uma operação. O que ele receber já vai vir descontado dos fundos e fundos que ele usou. E a hora que ele vai repassar a minha parte, ele pega a parte dele. Não é como se o fundo estivesse recebendo duas taxas de administração, ou sei lá como o povo vê isso. Vamos prosseguir. Vino Onze está muito barato, cara. seu P VP em apenas 0,85%, pagando 9% de dividend yield. Mais as críticas, famosos mão de alface. Será? Vino Onze pegou uma dívida de um empréstimo no valor de 15 milhões para compor o seu caixa. Esse empréstimo, que é um CRI, ele vai pagar uma taxa CDI mais 3,5% ao ano. Hoje o DI está em torno de 13,5%. Aí você soma os 3,5% e ficou 17%. Mas isso é agora. E o DI vai cair. Porque a taxa de juros vai cair. os caras vão pagar em 96 parcelas. O gestor do fundo disse que isso vai desalavancar eles. Permitir aproveitar oportunidades e não perder ativos. E cara, XP LG11. Fundo de logística da XP... 0.86 de P VP, mas com o DY de 8.40, cara, é muito baixo, não dá vontade. O cara ali tá com 20% de vacância e tá conseguindo pagar melhor. Então eu fiquei na dúvida, aumento minha posição em tijolos com Vino 11, porque tijolos são mais previsíveis quanto a pagamento. Ou eu continuo comprando HCTR11, que ainda tá na casa dos 16% de DI, mas é muito papel, já começa a dar medo de perder a oportunidade aí dos tijolos. O MXRF11 já reduziu os pagamentos, pagou 8 centavos por cota, essa porcaria. Brincadeira MXRF11, amamos você. Maior filho do Brasil no quesito quantidade de investidores, fofo. Então para não prolongar muito, eu aportei 240 reais. Recebi 8,60 de dividendos, então tinha 248,60 disponíveis para gastar. Comprei mais 3 cotas de HFF 11 Aí ele investe em papel, investe em tijolo e me livra da dúvida. Sobrou dinheiro para comprar mais 4 cotas de MXRF11. Minhas posições essas. A rentabilidade que eu tinha eu perdi com a queda dos FIIs, mas vai subir de novo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like, por favor, se inscrever, comentar, compartilhar, trabalhar, se dedicar, investir, comemorar e ser feliz. A gente se vê na próxima.